Oi gente, tudo bem? Essa é a série do Estou Grávida e Agora, é, aqui do meu canal que vai entrar toda sexta-feira, já fiz um vídeo anterior contando um pouquinho é, desse começo, de como foi que eu, que eu descobri minha gravidez, como eu contei por cima, vai estar tá aqui em cima nos cards ou aqui embaixo na descrição, tá bom? Pra quem não me conhece, meu nome é Débora, esse aqui é mais um vídeo do meu canal Sapato Pelo Mundo. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês como foi esse primeiro trimestre da minha gravidez, quais os sintomas que eu senti, é, o que foi que eu fiz, e se eu fiz ultrassom, se eu não fiz, e o que aconteceu. Pra você poder acompanhar também... É aí, né, se você me conhece, quer saber um pouquinho da minha vida, você pode me acompanhar. E para algumas pessoas que estão aí na mesma época que eu de gravidez, que são mães de primeira viagem, e talvez tá acontecendo a mesma coisa com você e você tá achando que não. Ou não tá acontecendo nada com você e tá tudo bem também, mas juntos aí a gente aprende umas com as outras e a gente analisa aí o que acontece com cada uma de nós, né? Eu acho que é uma loucura esse negócio de ser mãe. É incrível ver a forma que o neném vai crescendo dentro da gente. Eu tenho é, acompanhado né, isso e ver o ultrassom, essas coisas assim. Então, é algo muito legal, algo que tem é, feito meu coração assim, ser grato mesmo com o dom da vida, como Deus é perfeito e como Ele cria né, a, a criação dEle, inclusive criar um ser Dentro de uma mulher, né? Como é lindo, é, apesar das dores, apesar de tudo isso, né? Que ainda vai vir pela frente, que é bom não pensar muito agora o quanto Deus é perfeito e o quanto ele cuida dos detalhes, assim, das nossas vidas e da vida que tá dentro de nós. E se você é novo por aqui, é, eu sei que tem os meus inscritos, né? Que gostam aí do meu canal, que gostam dessa coisa de viagens e tudo mais, mas tem essa nova fase da minha vida que faz parte também dessa minha missão, né, que é estar em outro país, é conviver com outras culturas e principalmente agora grávida, né, e você é uma mãe de primeira viagem, tá grávida e quer saber algumas coisas, tem algumas dúvidas, vamos juntas é, crescer e aprender nessa nova etapa das nossas vidas, porque eu também sou totalmente leiga, sou totalmente nova no assunto e eu quero junto com você aprender e crescermos aí para sermos boas futuras mães. No vídeo anterior eu contei como foi né, é, a minha tentativa e como eu contei o Simo, foi na quarta semana que eu descobri, mas um pouquinho antes eu já percebi que eu tava fazendo muito xixi. Eu já sou Maria Mijona, eu faço xixi toda hora, eu preciso fazer xixi toda hora. Começou a ficar mais intenso, então tava mais ainda fazendo xixi toda hora. E também eu senti o meu seio um pouquinho diferente, um pouquinho maior. Então eu já dei aí uma desconfiada é, de que eu já tava grávida mas eu não tinha muita certeza, eu não tinha muito reparado nisso. Depois que eu vi o positivo, que eu falei, ah, por isso que eu tava fazendo muito xixi, ah, por isso que o meu peito tá desse tamanho, enfim. Então, eu já senti essa diferença aí nessa quarta, quarta semana. Na quinta semana, eu comecei a sentir é, um pouco de enjoo, um pouco de mal-estar, é, não só de manhã, de, de manhã eu comecei a sentir muita fome, muita fome mesmo, eu tipo assim, tava comendo as paredes e eu precisava comer alguma coisa urgentemente, porque senão tava me, me dando um enjoo. E também no período da tarde, um pouquinho antes da janta, eu já tava começando a me dar muita, muita fome. Aqui a gente janta é, por volta das 6 horas na noite, e antes disso eu já tava começando a ficar muito mal, a passar mal. Então, alguns cheiros estava me dando é, enjoo, cheiro da carne, cheiro do frango, tava me dando um pouco de, de náuseas, então algumas coisas. Eu não cheguei a vomitar, mas eu fiquei com muito enjoo, com muito assim, com muito mal estar. Comecei a sentir muito sono, eu, tipo assim, eu não tava conseguindo ficar de olho aberto na aula, Teve um dia que eu desliguei a câmera, desliguei a aula e fui deitar, e fui dormir. Foi aí que eu tirei um, um cochilo, acho que de uma meia, meia hora, 40 minutos, pra me revigorar e pra, tipo, conseguir ter forças, mas eu não tava me sentindo bem nesses primeiros meses, eu tava sentindo realmente meu estômago todo embrulhado e qualquer coisa que eu tava comendo tava me dando embrulho, então tava bem ruim mesmo de comer, mas eu tava comendo normalmente, que eu sou uma draga, né, não importa o que, que esteja acontecendo, eu tô comendo, e, e foi que eu continuei, eu continuei comendo mesmo não me sentindo, assim, muito bem. E desde já, também, uma coisa que eu não tô conseguindo tomar é, são coisas quentes. Sopa, essas coisas assim, claro, mas não tô conseguindo tomar chá ou tipo um chocolate quente, essas coisas assim, não. Eu quero tudo gelado, se possível, trincando é, com gelo dentro, um suco gelado com mais gelo. É, é o que tá me trazendo uma sensação bem boa, bem gostosa quando eu tomo alguma coisa gelada ou sinto alguma coisa gelada. Então, é o que tem me feito bem é, quando eu tomo alguma coisa de manhã, em vez de tomar café, essas coisas assim, eu tenho tomado um suco ou alguma coisa assim batida, tipo suco de laranja com morango ou algumas coisas assim que tem bem gelado, é bem gostoso pra mim, tem feito bem pra mim que mais? Eu senti também muita prisão de ventre, eu é, não tava conseguindo ir no banheiro, então se você tivesse se sentindo assim, é normal, eu acho, eu ouvi dizer que é normal, fica mais difícil mesmo ir ao banheiro fazer o número 2, e também, não, não sei se todo mundo conta, não ouvi isso nos vídeos que eu já assisti, mas dá muito gases, é, tava soltando mais pum sim, e, coitado do Simon, teve que aguentar e, se precisar, ele vai ter que aguentar de qualquer jeito, porque não tem como. É, é a vida da mulher que engravida e, e acontece. Então, aconteceu comigo, tem algumas pessoas que não têm gases, mas comigo deu, me deu mais gases, não consegui ir no banheiro e bastante é, enjoo. Tive pouca dor de cabeça e tontura, sim, também tive poucas vezes. Mas eu precisava, estava precisando comer de duas ou de três em três horas. Eu já precisava comer alguma coisa para eu conseguir ficar bem. Você fica se sentindo bem enjoada e um pouco mais fraca. O que eu senti assim dos meus hormônios também, eu senti que eu estava um pouquinho mais desanimada, bem desanimada. Eu não estava conseguindo nem gravar vídeo para vocês. A ideia era até gravar um pouquinho antes estes vídeos mas eu não conseguia porque eu não tava conseguindo me sentir animada para nada. Eu, eu queria ficar só sentada no sofá, deitada, não queria cozinhar, não queria limpar, não queria lavar. Então, eu tava me sentindo bem cansada e bem desanimada, assim, bem desencorajada mesmo a não fazer nada. Mas agora eu tô melhor, já tô mais animada, já tô ficando mais empolgada, já tô aí voltando a minha vida normal. Eu conto no vídeo que a médica pediu para eu voltar lá na oitava semana. Quando eu estava de quatro semanas, a médica pediu para eu voltar na oitava, mas como eu tive um sangramento aí no meio, eu acabei voltando antes, indo na ginecologista, fazendo uma alteração transvaginal e aí acabou mudando um pouquinho. Mas eu voltei sim na oitava semana e foi aí que ela, ela pediu todos os exames. Então, fiz todos os exames de sangue e é, ela verificou se estava tudo bem né, comigo e tudo e aí eu tenho uma conversa aqui, em vez de conversar com a médica, eu converso com a enfermeira, a enfermeira ela me orienta, ela me dá algumas coisas, né, algumas orientações, é, algumas vitaminas que eu preciso tomar e eu vou mostrar aí para vocês quais são as vitaminas que eu, que eu tenho tomado é, que é a vitamina de gravidez, aqui tem uma vitamina completa, né? Que aí você já toma a vitamina completa, o cálcio e também é, o ferro que a gente precisa tomar, né? Então, essas têm sido as vitaminas que eu tenho tomado, essa vitamina de grávida que eles vendem aqui, ela já vem completa com, com várias coisas é, que a mãe precisa, né? E o bebê também. E também... É, quando você vai e conversa com a enfermeira, não com a médica, depois que a médica te dá os resultados dos exames, você vai lá e conversa com a enfermeira. Ela te dá esse papel, assim, com o um plano de, de, das semanas e com quem você vai conversar. Tipo, ah, conversei com a médica, aí fui no hospital fazer ultrassom, aí agora eu vou fazer, conversar com a parteira. E aí vai mostrando as semanas e tudo que eu tenho que fazer e tudo. Aqui eles mandam um e-mail, né, para um e-mail especial que tem aqui na Dinamarca, todo mundo tem, eles mandam um e-mail marcando o dia que você tem que ir para o hospital, o dia que você vai conversar com a parteira, o dia que você vai na médica, e essas coisas assim. Então, esse papelzinho é mais para você saber, é mais ou menos a semana que você vai conversar com quem e o que, que você vai fazer. E esse envelope, o envelope amarelo, que eles dão para todas as mulheres grávidas, né? Então, dentro do envelope tem aqui os exames que eu fiz, os resultados dos exames e todas as informações. Então, toda vez que eu vou conversar com a médica, fazer um traçom ou é, conversar com a parteira, eu preciso levar esse envelope e aí ela vai é, escrever nesse envelope todas as informações possíveis. Eu sempre fui muito ativa, então antes da minha gravidez eu já corria, eu já andava de bicicleta, já corria, por causa do sangramento que eu tive. E aí eu fiquei com medo de fazer qualquer atividade física, fazer muita coisa, então eu fiquei mais quietinha, fiquei mais em casa, de boa, é, tentei caminhar pouco, não caminhar muito também, eu fiquei mais assim... Em casa, eu não tô correndo, eu às vezes faço uns trotinhos ou, ou outros na minha caminhada, mas não é nada longo, não é nada que é, prejudique, a médica falou que tava tudo tranquilo, que eu posso andar de bicicleta, que eu, por enquanto, né, é, que eu posso correr se eu quiser e posso fazer caminhadas longas também. Eu me sinto bem é, fazendo alguma coisa, né, alguma atividade física, mesmo que é uma caminhada, mas tem sido super bom pra mim. Na 12 segunda semana, eu fiz uma ultrassom pra saber se o neném tem alguma síndrome ou não. É, na ultrassom deu, deu tudo bem, né, não tá dizendo lá que tem alguma, nenhuma síndrome, né, é, pelo menos foi o que a médica falou. E eu consegui ver, assim... O neném, ela conseguiu ouvir o coração, como vocês podem ver aí, vou colocar aí na tela para vocês, deu para ouvir o coração e ver um pouquinho do neném dentro de mim. Ele é bem pequenininho por enquanto, né, nesse nessa ultrassom, mas deu para ver o quanto o neném já tá bem formadinho, já tá bem, já tá com os bracinhos, as perninhas, tudo formadinho dentro dele. Então, é muito legal ver esse, realmente esse milagre de Deus, né, que é ter um neném dentro da gente. Então, eu tô super feliz que tá tudo bem com o neném. E aqui a ultrassom é bem rápida, é, eu vi alguns vídeos de ultrassom no Brasil, não sei aí se você quiser deixar aí nos comentários como que é, como foi a sua ultrassom nessas 12 semanas. A ultrassom daqui foi bem rápida, ela só verificou mesmo o ossinho do nariz, acho que é o transnucal né, que eles falam, que é o, o ossinho aqui de trás da nuca para ver se não tem alguma síndrome. Ela mostrou algumas coisas, ouviu o coração, mediu um o neném e foi isso. Aqui eles não ficam falando. Ah, olhou também é, o formato do cérebro, né? Também. Essas coisas assim, mas foi uma ultração rápida. E eu vou ter uma outra ultração é, na semana, na 18a, entre a 18 ª e a 20 semana. Então, é nessa ultrassom aqui na Dinamarca eles só oferecem duas ultrassons que é essa da de 12 semanas e de 18 a 20 semanas aí mais ou menos que é que eles dão é, essa, essa outra ultrassom então eu ainda vou fazer e aí nessa a gente pode descobrir é, o sexo do neném. Se eu quiser fazer mais ultrassom aqui na Dinamarca, aí eu vou precisar pagar pra ver, né, ou a não ser que a médica peça alguma coisa especial, mas é, o, a regra mesmo daqui, né, quando a mulher tá grávida, é apenas duas ultrassons é, de todo esse período aí. E aqui também, é, não é a médica que me acompanha, e sim a parteira, né, então agora, é, a part... ainda não tive uma conversa com a parteira, Gente, os meus vídeos estão tá dando uma bugada aí no final, por isso eu estou num cenário diferente, mas a gente precisa finalizar o vídeo, não é mesmo? Mas é assim que funciona aqui na Dinamarca, é assim o esquema né, do pré-natal, é assim que as coisas funcionam e espero que dê tudo certo, espero seguir, né, seguir aí da forma correta. Na semana que vem eu vou conversar com a parteira, nunca conversei com uma parteira na minha vida, vai ser a primeira vez e aí eu conto a experiência pra vocês depois como foi tudo isso, tá bom? E se você já teve a experiência de estar grávida em outro país ou até mesmo aqui na Dinamarca, deixa aí nos comentários. E se você está no mesmo processo que eu, vivendo, né, esse, esse, esse processo de gravidez, esse pré-natal, ou até mesmo esse primeiro trimestre, deixa aí nos comentários como tem sido para você, o que tem acontecido, como são as coisas aí no Brasil, que eu também não faço a menor ideia, e aí nós vamos umas aprendendo com as outras, e vai ser bem legal isso, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou deixa um curtir, não esquece de se inscrever no canal, e se quiser compartilhar, com certeza aí pode compartilhar, tá bom? Um grande beijo, gente, e até o próximo vídeo. Tchau!